Se achando agora, se achando não, Meu porra, Deus do céu, vou ter que dar outra volta agora Pra pegar esse bola Pá porra Pá porra é o, hey, é, o B. é o B B Vai <risos> jogar meu <no> Xbox <risos> Conhece Xbox Marquinho, vamos firmar uma parceria mano? Fabrício também? Não precisa me dar um hit, não, mano. Depende do próximo minigame, vamos ver. Se você for o primeiro aqui a gente a gente faz. Ah! Ô, <risos> Fink, <risos> <risos> <risos> não intencionado. Caralho, porque eu tava achando que eu era o preto. Qual é, mano? Mano, eu só quero ganhar essa porra. Faltando 6 segundos, fora. Ah, me caça a é, não acredito, meu irmão. Que isso, cara? Que isso, cara? Ah, tá, é porque tiveram três empatadas primeiro, foi isso. Cara, três primeiro e fui último, por quê? Não, tu foi o primeiro, tu ganhou... Pô, tu ganhou é, tu tá reclamando? Pô. Ah, então tá bom. Melhor fugir aqui dessa selva aqui. Marquinhos. esqueci não, tá? <risos> Eu vou deixar passar batido, que senão o outro vai pegar a chave. Não, deixa em mão, tá louco? Ah, me fui. Eita, o sentido. Ai. Errei. Aí você... Put... <risos> aí tá de sacanagem, cara. Indiretamente você quebrou nós. Ah, eu sei. Rapaz. Ficou sem jogar, pô, tá bom. Putz, não foi uma boa jogada. Eu não tinha nem chave, daí embora. Ih, esse aí eu não tô jogando. Ih, você é do tubarão, mané. Ih, esse é maneiro, esse é meu amarro, só não quero ser um tubarão. Eu também não quero Pelo ser tubarão. Agora, não Quem sou eu? Porque eu tô bugado. Como é que você sabe? Se... Não sei. Ele não sabe, não, ele é, é aleatório. Ele tem que tentar achar. Que isso? Aí eu não sabia. Que isso? <risos> Aí, ah, ele é tem que ir pra frente, né? Eu bati isso aqui <risos> e ir no helicóptero pra fugir. Ah, é? na corda. Embaixo. Aí! Ah, é? <risos> Achei que era pra pegar a bomba lá. Não. Queria jogar, não, hein? Vai parar no baú, pô. Ué? Que babão, hein, Fabrício? Vai pro baú, vai pro baú mais próximo. Nossa, né? Aí ninguém fala... Eu faz. achei que não ia parar porque é o baú errado. Que merda. Então, é um bando de vacilão, mano. Tá que esse plantinho em joca aí, rapá. Ih, caraca. Ah! Ué? <risos> <Ei>. <risos> ah, não, só vou fazer a pergunta. O jogo é dupla, pô. Deixa o cara fazer o que ele quiser, rapaz. Caralho, tá puto. Mas é que ele não, não fez porra. nada, Não, eu sei, pô. Nem maquinho. E, e, Nem e o Daniel não falou, velho. Cara, ele perde todas as chaves real. A gente perdeu umas 40. Isso aí de ping, Nossa, esse aí o Assis é bom porque ele larga, mas esse aí eu não sou de mim, não. Caralho, rapaz. Aqui é velocidade normal, pô. É, eu não sei assim lagado, Pra mim é suave. Sou preto, às vezes eu fico. Cadê o Roxinha? Eeeh, quem <risos> é que foi? <risos> Já morreram aí. Ali. Ai. Ai, ai! Opa! Ai. Ai. Aí é foda. Ai, caralho! Boa, aí aqui. é porra! Eu me livrei por muito pouco. Tinha como saltar nesse, não, né? Não aí vocês estão me quebrando na real caralho, mas que é festival de chave, essa quantidade de chave, dá nem pra enxergar ele. Mas mais de tá cento e tanta chave, pô. Ei. Ih, já sei que eu vou ter que atacar depois. Olha. É isso aí. Ah, a gente que atacar depois, já tá morto. Assim que eu gosto Eu tenho vários itens pra usar ainda, Mab. Calma que ele vai passar perto. É Amoroso. Será Jogo o item nele, item... rapá! Será que eu uso o item e mato uma cola? Bancão, era o Uso o item nele, rapá! Olha <risos> o oh, bancão, olha o bancão. Mano, eu acho que não faz sentido eu usar, não, mano. Não vou usar nada. Mas, Jaca, ah. tá jogando em dupla, pô! Não, Jabe, não faz sentido rapá. Eu usar, pô. Mas ele pegar... não vai morrer. Ei! Aí, Jaca, faz. Vai... Ainda <risos> é. bem que você só precisa de um. Vai se fuder! Ah, Drew ganhou. Eu sabia que não era, mas. Não... não pre... eu... Ah, esse é foda, esse é foda. Todo mundo cara. conhece. Caralho. Mano, fica longe do Daniel. Fica longe do vermelho, pelo amor de Deus. Cara chato. Porra, já me deram uma porrada aqui, cara. Até que isso. Daniel, não. pô. Eu marquei o áudio. <risos> sai, sai. sai. <risos> Ai, caralho. Caralho, cara. velho, raivoso. Te não tem. Mano. Ixi. Alguém caralho, comprou. Esse... Ai, maldito. É, ganhei, porra. Caraca, Ai. eu já tô muito bem, Ai. velho. Doideira. Nossa. Caraca. A gente pode matar alguém, não pode não? Calma, Ih, calma aí. Olha Calma que é aí, velho. É, calma é, aí, velho. Ele já tinha visto e escolhido <risos> já, pô. Aê, você está com moeda. Vai pegar não nada? Moeda. Nada. Tá vai pegar nada? Aê. <risos> vai truque. Fabrício, tô nem brincando. Tá não? Já não, tá brincando. Tá é bom. Então. Caraca. Vai que é ah, tua, vai que é tua. Fabrício. É de show. Ó, você é amigo, eu só vou pegar sua chave. Que é isso, Fabrício? O cara tá sem é chave, rapaz. O cara tá sem nem chave, nem chave vim, pô, vim, tem que vim, matar, rá. pô. Outro 18, o F18 chave vale a pena não, rapaz. Melhor ser mimar aí. Pronto. Cara, tira suas possibilidades, pô, tá certo. É que eu não Vai tenho chave também. Assim. Se eu chegar lá no bagulho, é, não Tá chave. Ah, aí, aí, é ó, che... é e aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Cadê, ó? Caraca. Chave, a no caminho? Cara tava ter matado, Fabrício. Olha a jogada do cara, mané. Era pra ter dado só um headshot no cara. Fala! Marquinhos, fudi nós sem querer, Marquinhos. Pode crer. Foi louco. <risos> tão concentrado aí? O que vocês que não estão falando comigo? E aí, Mark? Tranquilo? Opa! O aí Tá aqui de novo Porque tá foda Marquinhos, só fala uma parada Marquinhos É Não me mata não, Marquinhos Tem que ser parceiro cara. Que? Você tirou minha chave daquela vez Sei lá porquê, Marquinhos Já Por que tá que tão... Eu sou preto Caralho. O cara tá <risos> até agora sem saber quem ele é direito. Não, mano, tô tentando lembrar, mano, que às vezes eu esqueço. Fico lembrando que eu sou o. O Roxinho. É daí a comigo. <risos> <risos> Nem precisa. Ai ah. Puta que pariu. Não acredito que eu morri. Ah. Cara, só fazendo mirandinha Que isso? Ah, Pode crer. Mirandinha ou gap gol? É. Eis é a questão. Ah, tô brincando, tô brincando. <risos> eu acho, que, eu acho <risos> que... Tô brincando, tô brincando só porque não cabe. Só porque não pega. É. <risos> Opa, dá saudade. errado. Inverteu o sentido. Ah, Som um aí, aí é sacanagem. Você é burro, pô. Beleza. Caralho, sem ah. querer. Ah, o nada... tá fudido também, pô. Gente, hum. cadê os outros meus? Não, ah, teve uma pessoa que se deu bem demais.